Compartilhar o conhecimento para a realização profissional e transformação social requer dedicação e excelência. E é isso que o Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, faz. Fundada em 1999, a instituição se tornou uma das principais da região sul do país, sendo reconhecida pela sua qualidade de ensino e empregabilidade. Hoje, a FSG faz parte da Cruzeiro do Sul Educacional, um dos maiores e mais relevantes grupos educacionais do país oferece cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Além disso, 70% do corpo docente é formado por mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. E quando falamos em estrutura, a FSG procura sempre investir em ambientes modernos e de qualidade. Tudo isso para incentivar os alunos a usarem o conhecimento de forma prática e efetiva formando profissionais que vão atuar como agentes transformadores da sociedade. FSG, queremos ver você brilhar!